Oi, você, eu sou Rogério Pava. Sim, que esse vídeo é um verdadeiro quebra-galho para quem está querendo fazer com que suas lives ou seus vídeos nos cana no, nas reuniões de Zoom ou Google Meet e outros canais também, você quer dar um tchan para ele, quer dar uma melhoria e você está usando o OBS. Para quem tem o Windows, usa a plataforma do Windows, não precisa se preocupar, porque do OBS, ir lá quando você clica no menu superior, lá você vai achar em ferramentas, câmera virtual, é muito simples, é usar lá e faz o procedimento no Zoom e no Meet, selecionando essa câmera virtual do OBS funciona perfeitamente. Mas se você não é doendo, você precisa assistir esse vídeo até o final para conseguir fazer então todo esse processo. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você um dos processos mais simples, que eu achei depois de pesquisar muito, quase desistindo, de colocar o OBS na, no Zoom, para dar uma melhoria nas minhas apresentações. Ah, nesse vídeo, então, eu vou mostrar para você como é possível você fazer isso, vou mostrar dois sites que você vai baixar alguns ah, aplicativos, ah, e aí vocês vão, então, ah, fazendo... Segue comigo passo a passo e aí você vai ter o teu OBS, os teus vídeos sensacionais, com qualidades melhoradas nas, nos, nas tuas lives ou nas tuas reuniões, tá bom? Por exemplo, isso aqui que tem aqui embaixo aparecendo é no OBS que foi feito e é muito bom. Vamos então começar a trabalhar, deixar de enrolação e vamos direto ao trabalho, porque é para isso que você está assistindo esse vídeo, você não quer enrolação. Então, a esse, esse endereço aqui, ele vai estar em embaixo da descrição aqui, vocês podem entrar direto lá na descrição. E aí, vindo aqui, você já tem aqui o Ubuntu 49.1, isso está sendo gravado em 2020, talvez esteja atualizado. Ah, mas essa foi foi no período que eu fiz essa esse vídeo vocês vêm aqui embaixo e fazem a o download aqui ó do aplicativo tem o Windows, um o Ubuntu e o um Mac OS aqui do vamos lá baixar então eu estou baixando para o meu computador ele está aparecendo aqui dois porque eu já baixei outras vezes então baixou o que vamos fazer então vamos vir aqui para ele e nós instalamos ele no computador, tá bom? Ele foi para uma outra tela. Deixa eu arrastar para aqui, ó. Vem para essa tela. Uhuhu. Ops, tá dando alguma problemática aqui na minha tela. Ah, interessante. Ele não vai para a tela. Deixa eu então mudar aqui para vocês entenderem, eu estou usando duas telas aqui no meu computador e aí ele não quis reconhecer a tela pela qual estou fazendo mas vai dar certo, tá bom? Deixa então eu alterar aqui a visualização para vocês poderem então ver vai ficar um vídeo em cima do outro, mas vocês vão entender não se preocupem, deixa eu esconder isso aqui Vamos fechar as outras telas para não confundir a cabeça de vocês. E aqui está, então, a tela para vocês visualizarem. Tá? Deixa eu ver se eu consigo, não consigo passar para lá. Tudo bem. Então, aqui, vamos continuar. Continuamos. Concordamos, está tudo em inglês aqui. E vamos instalando. Vamos, ele está instalando. Vai precisar da minha senha. Aqui eu vou colocar assim, digital, foi, e aí está, escutado o barulhinho, muito bem, não quero mais ele aqui, que apareça, eu quero que ele vá para o lixo, porque já foi instalado. Vamos então, gente, esse vídeo vai ter que ser assim, vai para uma tela e para outra, porque não funcionou. Mas aí vocês também aprendem a usar aqui, ó, o... Mandar de tela, botar para tela 1. Um. Oh, tela 1. Um. E vamos ver a outra tela. Ok. Então, já instalamos. Agora vamos instalar alguns acessóriozinhos deste aplicativo. Então, vem aqui, ó. Voltou anterior, tá? E aqui nós temos, ó. Mac, Windows. Queremos o Mac. Vamos instalar baixar. Ele deve estar baixando para o meu diretório. Vamos ver. E vai dar certo. Ok. Apareceu. Vamos salvar. Tam, tam, tam, tam. Vamos salvar. Vamos abri-lo. Então eu baixei dois, dois arquivos aqui deste. Vamos trocar de tela outra vez. Vai ser assim, gente. E vocês vão assistir comigo. O vocês querem fazer. Ok? No panic. Ok, apareceu aqui para instalar. Vamos instalar outra vez. Não vai ter essa complicação de tela. Não se preocupe, é que eu estou trabalhando com duas telas. Precio, precisou da minha identificação. Claro que para vocês pode ser que o seu computador precise. Vocês digitam. O meu, no meu caso aqui, foi pela digital. Ok? Vamos colocar para o lixo o instalador, que eu não preciso mais dele. E aí o que acontece? Nós estamos vendo aqui a tela do OBS e aqui em cima, se eu clicar em ferramentas, para quem está usando em português, inglês, tools, vocês vão achar aqui ó, o NDI Output Settings. Isso é maravilhoso! Vamos então seguir para o próximo passo vamos trocar de tela, não se preocupem, façam comigo essa mudança de tela aqui, não se preocupem, vocês não vão fazer isso, concentrem apenas em baixar os arquivos dos dois sites que indiquei e instalá-los. Agora nós temos o segundo aqui, ó. esse segundo website aqui, vem nesse NDI, não precisa ficar vendo as outras informações, vamos em abrindo e temos aqui NDI Tools, as ferramentas do NDI isso que a gente precisa em seguida vocês vão no finalzinho da tela lá embaixo não se preocupa isso é lá no finalzinho da tela vai vai vai vai vai vai vai vai vai chegou NDI Tools e aqui eu vou precisar fazer o download aí na minha tela aparece essa informação aqui embaixo, que eles usam cookies aqui do computador e tal. E quando eu estava tentando instalar, foi complicado. Eu consegui baixá-lo porque não dava muito certo. Esse aqui Ele vai pedir para você colocar algumas informações suas para você perceber que você não é um robô. Tá? Você vai preencher essas informações. Vamos, amiguinho. Carregando o celular. Se não é da era discada, aqui, ups, algumas informações minhas, tá, vamos colocar uma cidade aqui, americana, já que não aparece nenhuma cidade aqui, e aqui você bota o propósito para que você, vou colocar para crianças, eu não sou robô, não sou mesmo robô, vamos lá, carregando na era de discagem, internet de discagem, vai pedir para fazer o download, uma coisa que eu digo, não digo para vocês, porque o cookie ficou dando problema para mim. Eu fui lá, num, aqui nessa parte dos três pontinhos aqui, fui lá em configurações, pedi para ele liberar, a ah, não, não travar nenhum cookie, mesmo assim não funcionou. O que foi que eu fiz? Cliquei com o botão direito aqui em cima e pedi para abrir em uma nova aba. E aí, milagres aconteceram, que foi, ele baixou dessa forma. Forma aí, minha gente. Então, vocês baixam. Então, estamos baixando a ferramenta. Baixamos o primeiro. Vamos abaixar o segundo para adiantar nosso serviço. Botão direito e clica e baixa. É a maneira de driblar o Google Chrome. Tá bom? Então, baixamos aqui o segundo. Nós agora vamos esperar eles carregarem. Enquanto isso, vocês ajudam a contar. 5, 4, 3, 2, 1. Não funcionou, mas vocês ainda vão esperar porque vocês querem ver. O primeiro aqui já baixou. E aí, vocês vão ver o milagre que vai acontecer. Sensacional! Vamos lá. Então abrindo o primeiro aqui, abre, abre, abre, abre, abre, hum, vamos lá, Amiguinho, abre, está abrindo na outra tela vizinha aqui, ele está abrindo, e aí eu vou trocar para vocês, para vocês verem, só um instante, ele está ah, onde foi que ele abriu? Onde foi que ele abriu? Abriu aqui, sim. Então, vou trocar de tela de novo e vocês vão me acompanhar. Vocês não precisam se preocupar de fazer essa troca de tela. Repetindo para vocês, estou fazendo isso aqui porque eu inventei de criar duas telas. Não se preocupem com isso aqui. Então, veja só. Quando eu abri esse New Tech Indie Tools, ele abre tudo isso aqui para mim. Não vou instalar ele ainda, eu vou instalar o outro que é o NDIX ver que ele está abrindo aqui e tcharam, ele abriu para mim vamos então instalá-lo agora aqui, continua continua, eu concordo plenamente, I agree vamos lá instalar e aí um pouquinho de tempo, instalou, pediu password, coloquei aqui a minha digital, ele já reconheceu e vamos seguindo vamos lá, porque vai dar um app nos teus vídeos e aí ele abriu, instalou com sucesso, vamos mandar para a lixeira, porque eu estou mandando para a lixeira o aplicativo de instalação, porque não preciso mais dele, aí aqui nós temos o vídeo monitor e o Virtual Input, que é a câmera virtual. Tem essas outras funções aqui que em outro momento você pode querer, mas para o que nós queremos não, vamos instalar agora. Tá esse plugin, vamos instalar então esse plugin aqui. Ok, mesma coisa, cantinha cantinha Agree, concordo plenamente, li tudo, que ninguém lê essas informações. Espero que não estejam vendendo família, gato, cachorro. Vamos colocar o password. Gente, se vocês estão gostando desse vídeo, deixa o like de vocês, por favor. Se inscreve também nesse canal e sugere esse canal para outras pessoas. Vocês não sabem o trabalho que isso deu para fazer esse vídeo, para facilitar a vida de vocês. Vamos estar falar... lá. Ops, calma. Ah, ele pediu então para reiniciar o computador. Não faça isso comigo agora, por favor. Tá, vamos lá. Onde é que estava você? Onde é que você está? Vamos lá, Por favor. Vamos instalar aquele outro câmera, virtu câmera virtual. Cadê você? Câmera virtual. Baixei você sim. Tem muitas informações. Vocês estão vendo aqui os meus segredos. Cadê você? Quem foi? Foi esse? Não foi esse. Onde é que ele está? É new. New, new, new. Cadê ele? Vou baixar. Vou abrir aqui de novo ele. Ele vai abrir. Vai mostrar para nós. Cadê, amiguinho? Por favor. Ah, porque eu pedi para ele ir para a lixeira. Não façam isso. Por isso que ele desapareceu. Eu pedi para ele para a lixeira. Aí não tem como ele abrir mais. O que eu quero é... Ok. Volto para mim. Volta, volta, volta, volta, não. Como é que eu posso voltar agora? Open, please. Empty bin. Não, quero você. Gente, complicou aqui. Mas se é, pularem esse espaço aqui, não tá mostrando como ele volta. Eu quero que você Volte. Ok, então eu tirei ele aqui do bem, fazer para cá. Foi. Então vamos abrir, abrindo ele, que não deveria ter jogado fora. Vai dar certo. Pronto, isso aí. Então lembrando vocês, voltando de onde vocês pularam aqui, ó, vamos colocar o virtual. Vamos lá, isso vai dar certo. Muito, muito, muito certo. Vamos continuar aqui, continuamos, nós concordamos plenamente e nós instalamos. Ah, tem que... Gente, nós vamos. E aí vamos pedir então para continuar a instalar, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai precisar reiniciar o computador assim que eles terminarem, tá bom? Então para garantia. Bem, continuando, depois eu instalei esses quatro ah, arquivos que eu baixei, né? Esses quatro? Baixamos? É, baixamos quatro, instalamos cinco, isso. Aí o que acontece agora? Quando você clica aqui, ó, no Tools do, do OBS, aparece NDI. Quem tem Windows aparece é, câmera virtual. Quem tem Mac aparece, depois de instalar isso aí vai aparecer NDI aqui. Aí, você vem agora aqui e clica, Main Output, Max aqui e OK. Feito isso. Em seguida, vocês vão perceber que aqui em cima vai aparecer NDI. E aí eu vou es escolher o Rogério Macbook Pro local do OBS. Ou seja, ele vai pegar essa câmera que está aparecendo aqui no, na tela aqui do OBS e vai transformá-la na minha câmera, uma das câmeras virtuais. Para quê? Vamos, então, agora para nossa outra gambiarra, que é abrir. Agora eu quero que você abra aqui. Oh, não acredito. Não acredito. Tá bom. Vou abrir, então, o... Deixa eu abrir aqui o... Vou fazer uma coisa. É, vou abrir, então... O... Vamos lá, aplicativos, e vamos abrir então o Zoom. Certamente você já tem baixado o Zoom, se não baixou, baixa o Zoom. Quem usa o Zoom, e vamos lá, descendo aqui, Zoom. Vamos abrir o aplicativo. Enquanto isso, também, para ganharmos tempo, vou abrir o Google Meet, tá bom? Vamos lá, Google vamos abri-lo está abrindo o Google Meet aqui não quero isso. aqui abriu então vamos voltar para o zoom aqui no zoom nós temos então aqui ó abrindo preferências isso ele vai abrir preferências e aqui que então, em vídeo, em câmera, eu vou escolher qual câmera que eu quero que ele apareça. Aqui eu tenho. Eu posso colocar a câmera comum que é do FaceTime. Veja como é que ela fica, a câmera do FaceTime. Travou. Ah, não aparece porque eu estou usando outra câmera. E a DNA. Cadê você, câmera? Ah, eu acho que travou aqui. É. Mas é simples. Vem aqui e... Feito. Aconteceu alguma coisa que me travou. Hum. Vamos aqui. Me travou mesmo. Snap Camera? Não. Hum. Ah, a câmera dele fechou. Aconteceu alguma coisa que fechou a câmera. Por que será? Vamos então descobrir. Vamos aprender. Mas funciona, gente. Pode acreditar. Acreditem. Funciona. OBS, ok. E hum. Marquei. Tchan, tchan. Por que você me travou? Por que você está travado? O que aconteceu com você? Você era tão legal para mim. Não? Tá, vamos botar em. Não. Se eu botei isso aqui, vai ser uma repetição. de Repetição, mas essa não é uma ideia. É deixar. Agora voltou. Bem, algum bug deu aqui, mas funciona. A gente. Pode acreditar que isso funciona. Foi alguma coisa no meu computador. Então, não mexe nada no OBS. No OBS revisando para não complicar a cabeça de vocês. Vem aqui em Tools, NDI, a... libera. Ele vai aparecer. E vem aqui também no NDI e OK. Aí, aqui, no Zoom, eu seleciono NDI e está OK. Ah, tá bom. Caso tenha algum problema, eu posso botar Mirror, vídeo se ficar invertido, mas nesse caso, não. E no áudio, eu posso selecionar, então, o áudio que eu quero aqui, ó. Hum áudio, aqui eu posso diminuir o, o, ele, posso colocar um áudio, escolher aqui de onde eu quero, que é do ND Audio, ou deixo o externo, o externo mesmo, tá bom? E aqui também, mesma coisa também, do speaker. Vamos então agora para o Google Meet, quem sabe faz ao vivo e quem não sabe se engancha no ao vivo. Tá. Vamos criar uma sala, uma nova sala de reunião aqui. Iniciar é uma, uma reunião instantânea, estamos entrando. Não vou convidar você agora, nesse momento, porque não botei perfume para ficar cheirosinho Vamos lá. Então a câmera está sendo iniciada. Entrei na minha participar, minha própria sala. Estou entrando nela aqui, como vocês estão vendo. GPU5, não, não, não, não. E aí já apareci na minha sala.